Salve! Como vai? Eu sou Richard Fegarini e esse é o programa Trocando em Miúdos. Neste vídeo eu vou dar continuidade a um outro vídeo que eu fiz eh, mostrando duas técnicas de sobreposição de tríades. No outro vídeo eu mostrei uma sobreposição de tríades maiores que você pode usar sobre o um acorde alterado. E hoje eu vou mostrar uma sobreposição de acordes menores, certo? Roda a vinheta! Música Bom, antes de mais nada, eu, estamos chegando bem pertinho aí dos 4 mil inscritos no canal. Já quero agradecer a você, mas está é, faltando pouco, então se você não é inscrito no canal, aproveita, é, se inscreve no canal, já clica aí no sininho para receber as notificações dos vídeos semanais que são feitos. Também quero avisar vocês que durante o mês de novembro eu vou estar com uma promoção super especial, uma oferta especial do Black November... Né? É, dos meus livros, Harmonia e Improvisação 1, e também dos meus cursos, tanto o curso de sax, quanto o curso de improvisação para todos os instrumentos, tá bom? Então, entre em contato comigo se você tiver interesse em algum desses cursos ou do livro, que está numa condição super especial durante todo o mês de novembro, tá bom? Então, vamos à técnica. Antes de mais nada, se você não assistiu o primeiro vídeo que eu falei desse assunto, assista. Porque lá eu dou detalhes do contexto a ser usado. Aqui você vou ser um pouquinho mais objetivo, tá? Eu vou mostrar só realmente a técnica e a sonoridade que tem aqui é, no piano junto com o sax. Eu, junto com o instrumento que você toca, na verdade, né? É, mas mostrando a sonoridade pra você. Então, primeira coisa, relembrando o outro vídeo, que eu vou deixar aqui no card, em algum lugar aqui em cima do vídeo, pra, pra quem não assistiu, como eu falei eu mostrei que você pode usar uma sobreposição de, dois, de duas tríades maiores para tocar sobre o acorde alterado. Mas isso é possível ser feito também com duas tríades menores, construídas sobre o grau bemol 9 e sobre o grau sustenido 9. Nós temos, você pode observar aí, duas tríades menores. Bom, como você inicia o estudo? Primeiro, você vai pegar as duas tríades que eu, que eu sugeri e vai estudar separadamente, para ouvi-las separadamente, tá? Tocando o acorde ou com um acompanhamento que você é, coloca ali. Então, vou tocar aqui o acorde no Piano. <risos> E a outra a tríade. Você pode utilizar elas assim, de forma separada. Né? Pensar na tríade para tocar sobre o acorde alterado. Mas o interessante, o que eu quero mostrar aqui, é usar as tríades alternadamente. Então, antes de fazer a forma que eu quero mostrar para você, eu vou alternar tocando uma tríade e tocando a outra tríade. Depois a outra e a outra sempre invertendo. Né? Veja o exemplo aí. certo? Fiz rapidinho aqui. O que, que eu estou fazendo? A tríade na íntegra e aí eu faço a, a outra tríade alternadamente. Mas a ideia que eu passei no outro vídeo, que é a ideia final que eu sugiro que você utilize, é usando alternadamente e uma tríade subindo e outra descendo. Então como é que vai soar isso? Vou fazer de novo o acorde... Lembrando o que eu falei lá no outro vídeo, essa técnica foi me passada pelo professor Celso Vignoli e me ajudou muito num período onde eu não tinha. É, eu conhecia essa escala já, já sabia todas as notas em qualquer tonalidade, já tinha estudado a escala, mas sempre que se deparava com esse acorde eu estranhava, meu ouvido estranhava aquela sonoridade e eu ficava um pouquinho perdido no que ia utilizar. Essa sonoridade aqui, esse exercício, me ajudou muito a colocar esse acorde no ouvido. Então, inclusive, eu agradeço muito ao professor Celso Vignoli, grande professor que é professor do Conservatório de Tatuí até hoje. Inclusive tem um vídeo aqui no canal, numa playlist de entrevista, com o professor do Conservatório de Tatuí de sax. Se você não, não viu, assista, tá bom? E ele que me passou essa técnica e me ajudou muito, tá? Espero que ajude você também. É uma técnica que pode ser aplicada em qualquer instrumento, no piano, na guitarra, no violão, no trompete, no, na flauta, qualquer instrumento, tá bom? E tenho certeza que vai, poder, vai ajudar você também a colocar essa sonoridade e também dar um recurso de improvisação novo, talvez, pra você, tá bom? Deixe seu comentário, deixe seu like, isso ajuda muito no canal, você não faz ideia de quanto, tá? E estamos aí na próxima semana juntos novamente. Até mais, um abração!